Quando eu cheguei aqui no Brasil, vocês lembram que eu tava bem zoado, tava batendo bem dos pinos. A minha vinda pro Brasil melhorou em 550%, assim, a, a minha depressão. A mudança de ambiente, pra mim, ela é muito importante. Lá em Montreal, eu ficava em casa o dia inteiro trabalhando. Aqui eu não fico o dia inteiro aqui, ó, acordo tomo meu banho, tomo meu café e vou pra empresa. Uma das coisas que me afetou muito a TDAH e a depressão foi essa, essa não mudança de ambiente. Ter um lugar pra sair, trabalhar e etc. Me ajuda muito. Como fazer isso em Montreal? Eu vou ter uma agência lá, eu vou abrir um escritório lá em Montreal, ou em Vancouver, whatever. Tudo bem, mas eu vou ficar sozinho também, então... <risos> Você entende como é difícil de, de você conseguir mensurar ali como, como fazer para melhorar a TDAH e a depressão e etc? Fiz os exames da TDAH, então a gente fez duas sessões, vamos fazer duas sessões, eu fiz a primeira. Aí na semana que vem eu vou fazer a próxima sessão com ela, para ela poder realmente dar o diagnóstico. Com esse diagnóstico eu vou levar isso no psiquiatra e o psiquiatra vai me dar o remédio necessário para a TDAH. Demora um pouco até você conseguir se acostumar com o remédio certo, né? Vou lá pro meu crossfit depois da aula eu posto para vocês aqui o resultado, se eu, se eu tô morto, tá? Se eu não postar é porque eu morri, beleza? Estamos ensaiando hoje pro show de sábado. Esse aqui é pra eu não me estressar, esse aqui é pra se assim, eu me estressar, eu não infartar, esse aqui é pra se assim, eu infartar, eu não morrer, esse aqui é pra se assim, eu não infartar e nem morrer, eu não matar ninguém, e esse aqui é pra eu passar o dia tranquilo. Salve rapaziadinha! Começando a live aqui que eu prometi pra vocês que ia fazer uma live aqui na Tesla. É, tô só esperando me dar as chaves aqui do carro. Opa, acho que ele vai chegar aqui com as chaves, espera É esse aqui ó, é esse aqui. Ok. Ok, aí esse cartão a gente coloca ele aqui. E aí.. Como que eu ligo? <risos> eu não sei ligar o carro, gente. Abemos Tesla. Depois de quatro fucking anos, finalmente o Tesla chegou, gente. Apresento a vocês o meu mais novo Tesla Model Y Long Range. Já enchi o porta-mala de troço, mas deixa eu, deixa eu fechar aqui, para mostrar melhor para vocês. Olha isso, que belezinha, olha aqui, chuchuzinho, fala sério. Show you and your first car, then you and your car now. Hoje vai, ser, hoje vai ser o primeiro.. Hoje vai ser o primeiro dia de trip. Umas duas semanas eu recebi apoio assim, de gente que eu nem conhecia, sabe? Gente que eu nunca imaginei que existisse e que, e que me conhecia, e que sabia da minha história, sabe? Assim como vocês estão vendo aí, me conhecem, sabem da minha história, entendeu? Então isso é, é isso que eu digo sobre você encontrar pessoas que acabam virando a sua família, que acabam virando parte de você. Entendeu? E. E ir embora. E deixar essas pessoas que são tão especiais pra você do outro lado do mundo, isso é foda, velho. Isso é foda. Mas enfim, vamos, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre a trip. Hoje eu tô literalmente mudando mesmo e, e sabe, virando essa página. Então.. Acho assim, hoje, hoje me deu o um estado, tipo assim, tá, é hoje. Hoje começa sua vida nova, né? sabe? Hoje, hoje vai começar.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 Fez boa viagem? Muito bom. Tá cansada, vai dormir? dormir. Que isso? Então vou sair então. Tô dando um rolezinho no shopping hoje. Trazendo a mamãe Sandra e a namorada Sandra para dar um rolê no shopping. Minha mãe está ali atrás. Bora? Bora! Ah, esses daqui vocês já conhecem, né, gente? Esse aqui não, não, não, não precisa nem falar muito mais deles, né? Matheus Bia tá aí. E aí, o que tá achando do Quebec até agora? Muito bom. Primeiras impressões. Tudo bom? Bom para vocês, começando um domingão aqui em Montreal, vamos fazer o que? Hoje é dia de trilha, eu não vi a hora de começar a fazer umas trilhazinhas e tem que aproveitar enquanto ainda tá calor né, porque daqui a pouco vai ficar inverno, eu não vou querer fazer trilha no inverno, entendeu? E, Olha quem vem. Olha ah, quem vem. Tá cansada já, rainha? Ela tem a passarela dela, meu filho. <risos> Bora! Estamos onde? Estamos em Montremblain hoje, porque amanhã é meu aniversário e eu resolvi fazer uma trip. Vai comemorar meu aniversário, sair um pouquinho de Montreal, dar uma descansada na cabeça, melhorar um pouco as ideias. vai subir um prédio, basicamente, aí você fica aqui, ai meu Deus, nossa que medo, mano,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 Bem-vindo ao The no Canadá, caralho. Você só me conhecia por causa do seu primo, né? Você só descobriu isso. Então a gente tem que agradecer seu primo, né? Dois meses hoje, né? Dois meses hoje. Olha. Que linda que ela tá. Você cara. Você também, viu? Parabéns, menino. Parabéns, viu? Parabéns. Cataratas do Niágara, filha, onde o pica-pau desceu de, de barril, não é aqui? Tá fazendo o quê? A gente acordou 5 horas da manhã, na loucura. Um olha pra cara do outro e fala: Vambora, vamos. A gente aqui pro outro lugar ainda hoje. Mas a gente não quer, a gente quer ir embora. E aí, quando a gente quer ir embora, é assim que funciona: a gente quer ir embora a gente vai embora. <risos> oh my god! I não know! Tomou um puta susto, velho. <risos> Tadinha, vem. Vamos embora, amor. Vamos embora. A gente já saiu, amor. Gente, eu moro ali atrás, ó. Minha casa é justamente ali atrás daquele prédio. Como é a sensação de estar do lado de casa é e maravilhoso. De poder vir na Disney? <risos> Olha que lindo! Olha a minha ponte. O que tá fazendo Faz? hoje? É um date, depois de um dia de trabalho. É um date, né? assistindo Star Wars. Presta atenção, amor. Você tem que ler ali o que vai acontecer. A gente vem aqui no Mon olha isso. Pegamos o um macarrão para Star Wars. Esperando os amiguinhos para fazer festinha de Halloween. Daqui a pouquinho isso aqui vai estar como? É aqui o It. Oi, Iti. <risos> <risos> Meu Deus. Nós temos um bolo do Stormtrooper. <risos> Vocês fizeram? Ah! Nossa, não dói nada aí, velho. Aí corta pra daqui a 10 minutos eu gritando e chorando. Já era? Pode mostrar? Uau! Olha aqui, mano! Nossa! Tá. Ó! E aqui eles têm várias coisinhas de Magic. Só cartinha top. As cartinhas do Fortnite, que eu comprei todas. Fala, galerinha! O que que vamos fazer hoje? A gente de jogo no Brasil, né? Eu assistir no bar. E tá... tá cheio de brasileiro aqui no bar. Né? Campeão voltou. E eu volto. Muito bom dia! O que estamos fazendo hoje? Hoje é dia de mudança. É dia de mudança da, da, da Sandra. Porque a Sandra finalmente quer ah, tá namorar comigo. Estamos aqui pegando as coisas na casa dela pra levar pra mim. É muito estranho tudo isso. Mas... Muito legal. Começando tudo de novo. Vambora. E aí? E aí? Vambora?